Olha, as propagandas, eh, antes eram feito mais a, a rádio e rua, né? carro de rua. Eh, sempre deu resultado, até uns anos atrás, né? Mas eh, depois a gente vai percebendo que as coisas vão mudando e essa propaganda ela se torna uh, imperfeita assim, de uns três anos para cá, nós começamos. Por sinal, eu até era meio contrário, achava que isso não era, não era de futuro, por ser a loja aqui na Vila Oliveira. Achava que não era muito, não chegava muito ao povo, a clientela que viria para a loja. No início, eu não acreditava muito. Mas, é, hoje, e eu posso dizer o seguinte, a gente está muito satisfeito de ver esse trabalho através da internet, porque as coisas começaram a mudar, a gente começou a ver clientes novos aparecer e normalmente esses clientes estão vindo é, porque viram através da internet a propaganda da loja. Então, a tecnologia é muito importante e hoje nós estamos se adequando a isso e para nós está sendo muito importante esse trabalho através da internet. Eu acho que hoje está se gastando menos, porque muitas vezes a gente fazia propaganda até na televisão, mas ela não atingia metas desejadas. E outra coisa também, muitas muito propagandas de cartazes e hoje a gente vê que muitas vezes é, a gente tem que direcionar mais a, a comunicação através da internet, porque as pessoas é, é, esse negócio de muito papel na, na, nas ruas é, muitas pessoas colocam. Então, é, é, de repente o cliente fala assim: mais um, mais uma pessoa falando, mais um papel na mão na, na, na, na rua, e eles não dão muita atenção a isso. Esse tipo de trabalho é que se tra faz um, uma coisa mais positiva, Mas porque sim, tá. chega mais fácil, chega direto na casa do cliente. É fácil para ele ver o que ele precisa. Então eu só posso de parabenizar o seu trabalho e dizer que para nós a internet está sendo muito importante.